Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, o programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai receber o deputado Fábio Félix, ele é deputado distrital pelo pessoal aqui do Distrito Federal. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu queria começar, deputado, que você falasse um pouco de você, quem é Fábio Félix? Obrigado, Rossi, pela oportunidade né, de falar um pouco da trajetória e poder discutir os nossos projetos para a cidade. Eu me defino como um militante, um ativista da cidade, especialmente nas causas de direitos humanos, que é onde eu sempre militei. Né? Então, eu militei na universidade no movimento estudantil, né, ao longo de alguns anos na Universidade de Brasília e também no movimento LGBT, mas sempre causas vinculadas aos direitos humanos e aos direitos de criança e adolescente. Sempre foram aí os valores que eu defendi. E atuando sempre filiado ao PSOL, que é o partido que eu sou fundador e hoje uhum. faço parte. né? Você é presidente do sou, PSOL. Sou presidente do PSOL agora, mas já estive em outras composições da executiva também, exercendo outras funções dentro do partido. Né? Sou um militante e espero hoje, estou deputado distrital para defender direitos humanos. Maravilha. Deputado, há alguns dias atrás houve uma discussão dentro da Câmara Legislativa que incluiu você e o governador Ibanez. Como é que foi isso daí? O que, que é, fez com que houvesse essa discussão ele estava bastante alterado chamando de esquerdopata uns termos bem pejorativos assim para identificar a ideologia de algumas pessoas como é que foi isso aí olha primeiro foi uma uma, uma surpresa para nós né assim, o governador avisou no dia que iria na câmara legislativa na segunda-feira passada para protocolar o projeto de lei de criação da secretaria extraordinária da pessoa com deficiência no DF e aí a gente tinha uma polêmica no Colégio de Líderes sobre a questão da militarização das escolas. Né? Certo, uh -huh. É conhecida a minha posição sobre esse tema, que é um tema que eu tenho problematizado muito né, no governo e também na Câmara. E aí o governador decidiu não levar em consideração a decisão da comunidade escolar, tanto uhum. do CEF 407 de Samambaia, quanto do, do Centro Educacional Gisno, que decidiram contra a militarização. E aí eu fui nessa segunda-feira fazer um apelo ao governador que cumprisse a lei de gestão uhum. democrática... E também a decisão dessas duas comunidades que disseram não à militarização das escolas. Mas o governador acabou é, tendo uma postura assim mais irritada, né? foi para cima, dizendo que não ia é, ouvir essas duas escolas, e aquilo gerou uma, uma, uma espécie de confusão uhum. né? no âmbito da Câmara Legislativa. Ele estava no nosso poder legislativo, Exato. digamos assim. E ele se alterou bastante, né? Depois a gente teve outros desdobramentos, né? Que uhum. depois teve um... ele me ligou... Isso, né? eu ia até pra... perguntar, porque eu soube que ele fez uma carta pedindo desculpa à Câmara Legislativa, especificamente a você, que ele citou na carta, e eu queria saber se houve uma outra conversa, se ele ligou... Ele exatamente... ligou mais tarde para pedir desculpa e no dia seguinte a carta chegou à Câmara Legislativa do DF pedindo desculpa pela postura e falando também da situação... É, das escolas, né, da alteração. Uhum. Assim. E com relação a, a voltar atrás em, em mudar, não aceitar, acatar a decisão daquela consulta? Porque ele falou, eu vi na televisão, ele falava especificamente que aquilo ali não era uma eleição, não era uma votação, era apenas uma consulta para dar oportunidade das pessoas de optar. Mas se era apenas uma consulta, deveria ser respeitado né? o que foi decidido naquela consulta. E, no entanto, não houve nenhum tipo de respeito. Ele voltou atrás nisso? Olha, parcialmente, Ross, Na verdade, a gente acha que, independente das posições de cada um sobre a militarização das escolas, cumprir o acordo que foi feito com a comunidade de respeitar o resultado das eleições nas escolas é fundamental. Sem então não, não tem a ver uh -huh. com ser de direito ou de esquerda, ser uh -huh. favorável ou contrário à militarização. Tem a ver com a palavra na política como algo quase sagrado. Uh -huh. Então foi isso que nós defendemos, né? O secretário de Educação, que era o principal interlocutor do governo, deu a palavra dele de que respeitaria a decisão da comunidade. Quando o governador volta atrás nisso, para nós é um retrocesso enorme, além de um desrespeito à lei de gestão democrática, que é uma lei que a gente preza uh -huh. e defende como um grande avanço, né? na educação pública do Distrito Federal. Então, para nós foi muito ruim essa postura. O governador, eh, ele recuou no caso do Gismo. O Gismo teve uma ampla rejeição da comunidade. Então, foi 60% da comunidade disse não, incluindo professores. O governo não ganhou em nenhum segmento. Uhum. Então, não há interesse da comunidade do Gismo pela militarização. E ele manteve a militarização no CF-407 de Samambaia, mesmo com a posição contrária da comunidade. Uhum. Então, nós continuamos achando um grande desrespeito do governo. A gente vai tomar todas as medidas políticas administrativas contra a militarização do CF407 porque a gente acha que a decisão da comunidade precisa ser respeitada e a própria palavra do governo precisa ser cumprida. Tem que ser respeitada. Agora, é, deputado, para que as pessoas entendam melhor, o que significa essa militarização nas escolas? Porque logo no início o governo falou disso daí... E falou que ia fazer projeto piloto em escolas que tinham mais incidência de violência. E a gente viu que isso daí ele iria é, utilizar policiais que estavam afastados de suas funções. Agora me diga uma coisa, o afastamento desses policiais o impedem de exercer as funções de policiais, mas não os impede de exercer as funções dentro da escola? Como é que é isso? Não, não deixa um negócio é. assim... É, essa já, esse já é um questionamento que a gente tem feito à secretaria. Primeiro que a gente tem 11, 11 mil policiais militares hoje no Distrito Federal. A tropa deveria ter 18 mil policiais militares. Então já tem um déficit aí de quase 7 mil policiais. É um déficit muito grande para atender a população do Distrito Federal. E a demanda de segurança pública. Essa é uma primeira questão que precisa ser colocada. Não que só a polícia vai resolver Sim, o problema uh -huh. de segurança, mas há uma demanda social para que se resolva. Segundo, que a Polícia Militar não tem formação para a educação, especialmente para a educação e direitos humanos, para o ambiente escolar. Não há ainda uma formação específica para os policiais militares nessa área. Terceiro, que quando o governo fala em gestão compartilhada e escolas militarizadas, o governo vende para a população um modelo escolar parecido com o modelo das escolas militares, Isso, das forças armadas, de militada, ou o demais. colégio do bombeiro, do ou bombeiro, o colégio da Polícia da Militar. Uhum. E, na verdade, a entrega que o governo faz não é essa. Então se vende uma ficção para a comunidade, para a sociedade que a gente vai ter escolas militarizadas que vão ser naquele padrão de ensino e naquele padrão de funcionamento, o que não é verdade. O que a gente tem visto na prática são escolas ainda muito precarizadas, onde os investimentos que foram prometidos eles não não se concretizaram nas escolas do Distrito Federal. E os profissionais que se promete colocar, que são 20 policiais militares em cada escola são profissionais que agregam pouco para o ambiente escolar. Não porque não sejam bons uhum. profissionais, certo? mas porque não tem a formação tem adequada... a formação qualificada, qualificada para estar dentro de, de uma escola. Para de uma escola, a formação pedagógica, a formação em áreas curriculares específicas, a formação mesmo disciplinar para o ambiente escolar, que é uma formação que ela é conectada com o processo pedagógico. Então, falta consistência no projeto. Além disso, não tem um projeto político-pedagógico para a implementação dessa militarização. Então, para nós, essa militarização das escolas hoje ela é vazia de conteúdo. Uhum. Né? E os profissionais que são transferidos também não têm capacitação. Mesmo se a gente não leva em consideração o fato deles já estarem afastados uhum. da própria execução do trabalho da Polícia Militar, a gente percebe que não há uma capacitação. Isso acaba pondo em risco também o uhum. um ambiente escolar, que é um ambiente absolutamente delicado, que precisa uhum. complexo, que precisa de profissionais qualificados e com condições para dar as respostas necessárias para a melhoria da educação. E tem mais uma coisa, Rocha. A própria escolha das escolas, ela não é transparente. Não se escolheu as piores escolas com os índices do IDEB levando em consideração, uhum. não se escolhe as escolas com índice de segurança. Então, assim, não há transparência no método que o governo escolheu para essas escolas. Então, a gente percebe que é muito aleatório para não dizer arbitrário. Não? Certo. Então é Aham. grave esse processo. Inclusive eu vi, é, você publicou alguma coisa esses dias nas redes sociais sobre é, uma tentativa de assassinato que teve na porta de uma escola. Foi. Foi como um é ataque. É que... Um ataque. É porque assim, uma escola a militarização que... é utilizada o tempo inteiro como discurso de segurança. Né? O problema Isso. da segurança Aham. pública não é só na escola, é na cidade. Não adianta você militarizar as escolas, você precisa pensar um projeto estratégico de prevenção para atender essa juventude nossa inteira que não tem oportunidade, não tem cultura, não tem educação qualificada na cidade. Você precisa ocupar a cidade de projetos sociais, culturais. É isso que faz toda a diferença. Mas se vende que vai resolver o problema. E na circunscrição de uma dessas escolas, em Ceilândia, que foi militarizada, aconteceu esse ataque. Uhum. Né? Acho que foi um esfaqueamento. Isso. E assim, um ataque grave que acontece. Então assim, é uma demonstração de que não é porque você tem policiais no interior da escola que você vai resolver o problema da segurança Externo. pública uhum. na região. Você precisa, ao invés de militarizar as escolas, você precisa do batalhão escolar. Presente. Um batalhão forte que hoje conta com menos de 200 policiais militares. Ele já teve aqui no DF mais de mil policiais. Uhum. Então você precisa de um batalhão escolar forte, que possa atender a população, que possa agir conectado com a direção das escolas, pensando também a mediação de conflitos dentro e fora da escola. Mas é o batalhão escolar atuando de forma comunitária, né, mas submetido à lógica pedagógica, que pode melhorar as condições de segurança na região. Agora, deputado, uma é, <risos> saindo um pouco dessa, desse tema de, de, de, de escola militarizada, é, o governador Ibanez é, tem feito alguns projetos assim que vêm desagradando a sociedade. Ele e atua mais ou menos no estilo Bolsonaro, ele fala alguma coisa e depois, é acionado pela assessoria, ou ele mesmo volta atrás e pede desculpas. Isso a gente vê que ele não tem uma segurança quando vai transmitir, algo para a sociedade, e a gente tem percebido que ele está arrastando, porque quando ele era candidato, ele falava em relação à questão de privatizar algumas estatais, empresas é, que não iria privatizar nada. Metrô, eu vi ele fazendo um discurso específico para servidores do metrô, de que não iria privatizar o metrô. E agora ele já pensa em privatizar SEB, CAESB e metrô. O, como que está sendo tratado esse assunto, esse tema, dentro da, da, da, da Câmara Legislativa com o governo? Olha, Rossi, primeiro, a gente tem é, é, trabalhado muito é, na, na Câmara Legislativa com uma lógica de oposição. Uma oposição responsável, que pensa projeto para a cidade, mas uma oposição dura muitas vezes ao projeto desse governo. E a gente tem visto um problema de método no governador. Você falou muito bem, né? Eu brinco que o protocolo da Câmara Legislativa não é a Câmara Legislativa, mas são os meios de comunicação. Sim. Porque ah. antes de apresentar os projetos de lei para nós, o governador joga para a imprensa Exato. de qualquer forma Aham. os projetos. Pra que... Sem elaboração, uhum. sem qualidade técnica, sem, às vezes, entender os reais objetivos daquele projeto, isso incomoda muito o poder legislativo, uhum. porque isso já desqualifica o debate. Exatamente, porque aí ele é, fica como se estivesse jogando a culpa para a Câmara Legislativa, a Câmara que está emperrando de que esse processo caminhe adequadamente e resolva os problemas que a cidade DF tem. E muitas vezes a gente desconhece o projeto porque ele sequer foi protocolado na Câmara, não tem estudos técnicos, não tem tomada de preços. Né? Então, uma série de avaliações que acabam não sendo apresentadas pelo governo com a consistência necessária para a gente dar conta, como matéria legislativa, de resolver essas questões. E o governo também, o governador, ele fez uma série de compromissos com segmentos da cidade, categorias, organizações da sociedade civil que agora ele muda o discurso. Isso é muito preocupante. Sem dúvida. No Brasil, uhum. recentemente, se falava, na época do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, sobre estelionato eleitoral. Exato. É uhum. um discurso é, presente na sociedade. E o que a gente vê é que hoje isso acaba sendo recorrente. Quando o governador ele se compromete com uma série de segmentos da cidade, como é o caso dos trabalhadores da SEB, do, dos metroviários, dos caesbianos, né, que uhum, se fala os trabalhadores exatamente. da Caesb, uhum quando agora ele volta atrás e diz que vai privatizar as empresas públicas sem fazer um debate qualificado com a cidade, com a sociedade e com a Câmara Legislativa. Então é uma preocupação enorme que nós temos com o patrimônio do Distrito Federal, que não é só um patrimônio do DF que presta um serviço que é fundamental para a população, mas é um patrimônio estratégico. Uhum. Né? É, é ou não é função do Estado gerir essas empresas e garantir para as pessoas um atendimento de qualidade, tanto de mobilidade urbana, quanto de acesso à água, saneamento básico, básico energia e etc. Então é uma preocupação que nós temos, uma preocupação com uma privatização acelerada, uma privatização não planejada e a venda de um patrimônio. Os governadores passam, uh -huh. mas nós ficamos... Exatamente. Né, nós ficamos uh -huh. com a população do Inclusive, Bélio. alguns municípios e estados que privatizaram a água, muitos desses se arrependeram. O nosso vizinho Goiás, Goiás, que privatizou uh -huh. a CELG, por e exemplo. CELG, exatamente. É, agora, deputado, eu queria é, saber um pouquinho é, de você em relação a um projeto polêmico é, que foi protocolado na Câmara é, com relação à entrega de doação das armas aos policiais que se aposentarem. Olha, a gente viu esse projeto na semana passada, eu fiquei sabendo dele no plenário, porque foi um extra pauta que uhum. o presidente da Câmara acabou incluindo, e é um projeto que eu acho que, primeiro, ele é ruim, porque é, a doação, né? Eu fui fazer um estudo técnico sobre isso. Existem dois tipos de armamento, né? O um armamento que ele já é, não é mais utilizável, uhum. né? Ele, e o armamento que ainda pode ser reutilizado. Tem dois tipos de armamento. Então, se você não pode entregar para o policial quando ele vai para a reserva, você não pode, ou aposenta, você não pode entregar o que não é utilizável. Porque se está com defeito, ele já não pode utilizar. Então, não pode ter essa doação. Uhum. Então, tem que ser é, liquidado esse material. Uhum. E o outro é o que pode ser reutilizado. O que pode ser reutilizado, se você entrega para o policial na aposentadoria, o Estado vai ter que gastar dinheiro comprando novos armamentos. Se ele fica na corporação, ele pode ser utilizado por um novo policial que entra. Então, assim, é um aumento de gasto que esse projeto ele, ele leva. Me parece que o autor, junto com outros parlamentares, vão apresentar uma emenda para dar opção para o policial ou o agente de segurança comprar na aposentadoria o material e não mais a doação do estado querem tentar corrigir nós conseguimos semana passada é, protelar a discussão da matéria que acham que é ruim também tem um debate importante sobre Exato. armamento na uhum. sociedade né só que os agentes de segurança de fato grande parte mantém o porte depois da aposentadoria porque acaba mantendo uma relação histórica com aquela arma sempre trabalhando na força de uhum. segurança e aí o autor vem, vem, vem conversando com os parlamentares para essa semana voltar com o projeto numa discussão de dar opção ao agente de segurança de comprar aquele armamento e não mais a doação do Estado. Tentando corrigir uma discussão, um debate que nós tivemos na semana passada. Maravilha. Fábio, agora eu queria que você falasse um pouco sobre é, os seus projetos os seus projetos que já foram aprovados, que você já protocolou e o que, que você tem achado desse trabalho na Câmara Legislativa nesses seis primeiros meses e agora iniciando o segundo semestre? Olha, primeiro, Ross, que é um desafio enorme, né? Talvez assim, o maior desafio <risos> da, minha, da minha vida, da minha trajetória é estar podendo servir hoje como... sou servidor público há nove anos, mas ser servidor público... Da CEDE, Sete, estando como, né? Eu sou da Secretaria da Criança, Secretaria agora que você virou Secretaria de Justiça. Aham. Então estou há nove anos lá, entrei na carreira sócio-educativa e hoje para mim é uma honra poder servir ao povo como deputado distrital. Então eu também encaro isso como um serviço, né? Uhum. Estar como servidor público é um desafio enorme porque ele tem uma complexidade. Você é um deputado que dá grande. orgulho, viu? Ah, que bom, eu fico eu, feliz. eu falo isso <risos> na frente das câmaras, falo para você e falo, você é um deputado que dá orgulho. Ah, que bom, nós temos trabalhado muito e não sou só eu, né? Nós somos um corpo ali coletivo, uhum. no nosso gabinete, onde as pessoas têm uma dedicação enorme, acho que são pessoas também vocacionadas para o serviço público, têm se, é, se dobrado para prestar um serviço de qualidade, entender a complexidade daquela Câmara e estabelecer as conexões necessárias com a sociedade civil, os movimentos sociais e o povo. Eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos. que bacana E na Comissão uhum. de Direitos Humanos a gente tem atuado em várias frentes, tanto na recepção de denúncias, a comissão já atu atuou na recepção de mais de 100 demandas que a gente encaminhou para os órgãos do Distrito Federal. A gente tem trabalhado também com inspeções né, em unidades de privação de liberdade, seja de saúde mental, de presídio, unidades socioeducativas, como a própria comissão tem trabalhado com a aprovação de matérias. Então é a comissão que a gente ativou com muita força para defender direitos humanos no DF em tempos tão duros, onde os direitos humanos têm sido atacados pela Muito. voz das pessoas que são pessoas Exatamente. públicas e ocupam Aham. os principais cargos da República, né? é terrível. É... Me diga uma coisa, um projeto seu que você sente orgulho. Participei desse projeto aqui, foi transformado em lei. O que que te dá orgulho assim que Olha, eu já boca, orgulho. eu tenho orgulho de vários, né? Porque então, a gente, a elaboração coletiva são essas. O primeiro projeto que a gente aprovou na Câmara Legislativa foi um projeto de combate ao assédio sexual no transporte público. A gente sabe que é um problema que as mulheres apontam muito. A gente já tem o vagão rosa. Nos, nos, nos metrôs zona. e ah, já ah, tem o, o vagão específico no que foi uma, um projeto do deputado Leandro lá no no, no, no VT Gama, ah, na vinda para cá só que a gente não tem um trabalho de prevenção efetivo né que dialogue com as pessoas com os profissionais na identificação do assédio então esse projeto vinha justamente para isso para enfrentar o assédio com iniciativas né, inclusive é, forçando um pouco as empresas de transporte público a entregarem o serviço formarem, capacitarem os cobradores, os motoristas dos ônibus, mas também sinalizarem nos ônibus, no metrô, como é que a pessoa combate o assédio, colocando conceitos, né? aproveitando aquela televisãozinha e falando uhum. sobre isso. Então a gente precisa prevenir. Então me dá um, um, muito orgulho, porque eu acho que é um, é um grande projeto. Maria da Penha nas Escolas, como conteúdo transversal, porque eu acho que a gente precisa falar sobre esse tema. São assim, um pouco desse projeto. dezenas de feminicídios uhum. na nossa cidade. É chocante o número de mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, uhum. dentro de casa, né? nas formas mais cruéis. Então a gente precisa falar da Maria da Penha e precisa falar sobre o direito que as mulheres têm sobre seu corpo, sobre sua história. né? E os homens não podem tutelar esse corpo. Né? Então uhum. o movimento de mulheres tem trazido muito esse debate, o movimento feminista. E o Maria da Penha nas escolas é levar esse conteúdo para as escolas públicas do DF, com uma cartilha específica orientando os professores e professoras a falarem sobre esse tema, construírem conteúdos específicos e atividades para que esse tema possa ser refletido na escola. Já é, já tem muitos programas. O que a gente fez com a lei foi institucionalizar o que já tem para se difundir nas mais de 600 escolas do Distrito Federal. E a gente aprovou também o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. Maravilha. Que pra nós é um prêmio muito bonito, porque fala sobre a história de uma mulher negra, uma mulher de luta do nosso país, que foi executada em pleno mandato negra, parlamentar. Negra, lésbica, pobre, morava favelada, na favela, favelada. E ela representa tudo isso, e ela foi executada no exercício do mandato parlamentar. E foi a terceira mulher negra a ocupar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a gente tem essa representação importante da Marielle, e ela virou um prêmio na Câmara uhum. Legislativa do DF, aprovado por consenso. Então foi uma luta muito grande nossa. E esse, esse ano a gente deve premiar aí, o primeiro grupo de 10 pessoas que vão receber o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. para é? então é como que muito, é esse muito importante. prêmio? Olha, a Comissão de Direitos Humanos vai definir agora o edital do prêmio. Uhum. Né, que vai ser quem pode concorrer, como é que vai ser a banca, quem são as pessoas que é, podem se candidatar ou quem pode indicar. Todo detalhamento do prêmio vai ser definido agora no mês no de edital. setembro Aham. no edital pela Comissão de Direitos Humanos. Então, está nessa fase de formulação técnica para que a gente possa aprovar aí a, o modelo do prêmio. Mas, para nós, é um prêmio importante. Primeiro, porque é preciso... É, premiar e fortalecer quem faz trabalho em direitos humanos, segundo porque lembra essa figura incrível da história brasileira que infelizmente foi executada, que é Marielle Franco. E pouca gente conhece, cara. A gente fala assim de Marielle Franco porque a gente está sempre lendo, se informando, mas nos rincões da vida aí em municípios pequenos. O que sabem conhece. de Marielle que é uma vereadora negra que foi executada é. e que defendia lei, que defendia negro, que defendia bandido, que defendia não sei o quê. O que umas informações inadequadas que a gente vê e tenta corrigir com as pessoas. E seria interessante também divulgar o trabalho de Marielle. Foi criado o prêmio fazer uma divulgação do trabalho de Marielle. Quem foi Marielle? Da mesma forma que você está fazendo aqui com a gente, fazendo essa discussão. Com certeza. Não, a gente, inclusive. A divulgação do prêmio é uma forma de fazer justiça à sua memória. Ah, perfeito. Né? Porque uhum. é, é a forma da gente também divulgar quem é Marielle Franco, o papel que ela cumpriu. E tem uma coisa, acho que muito importante nessa discussão da, da Marielle Franco, que hoje a gente sabe que estão presos as pessoas que mataram a Marielle, uhum. mas a gente não sabe quem mandou matar. Quem porque mandou. Porque os presos hoje, eles são conhecidos por comporem lá no Rio de Janeiro o escritório do crime. Isso. Eles uhum. não agem com mente própria. Não. Eles agem amando. E amando e a serviço de quem e de que projeto executaram uma vereadora em pleno mandato parlamentar eleita democraticamente pelo povo do Rio de Janeiro. Então é uma resposta que a gente quer. E ter o prêmio Marielle Franco também é uma forma da gente cobrar do Estado das autoridades. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, até hoje não recebeu em audiência. A ex-companheira, a viúva de Marielle, Sim. a Mônica Benício, uhum. o ministro da Justiça do nosso país, que precisa dar resposta sobre esse caso, não recebeu Mônica em audiência. Quer dizer, a gente vive uma situação grave de banalização da violência e uma violência que é contra a democracia, que é quando você mata alguém com mandato eletivo violência por defender suas posições. Violência incitada, violência Exatamente. incitada. E a gente tem feito. Deputado, agora eu queria que você falasse assim, pra gente, quais os desafios para esse fim de ano. E os desafios para o final do mandato, que ainda tem três anos e meio? O que você Ó, final pensa ainda tem muito né do mandato. É. A gente assim tem o desafio agora em discutir muitas matérias. Do nosso ponto de vista, o enfrentamento às privatizações ele vai ser um enfrentamento fundamental. Como é que está essa que... discussão na Câmara Legislativa? Tem muitos Ó, deputados nem... desconfiados da privatização. É, é o mínimo, né? Muitos deputados desconfiados. A gente quer fazer um trabalho de convencimento, de sensibilização dos deputados para a gente não aprovar a privatização das empresas públicas e do patrimônio do Distrito Federal. Esse vai ser um desafio muito forte nosso nesse segundo semestre. É, outro desafio importante é pensar uma forma de recomposição salarial dos servidores públicos, porque a gente sabe que desde 2015 não tem aumento salarial, uhum. não tem melhoria das condições de trabalho, porque eu não falo só de aumento salarial. Eu falo de um lugar decente para você sentar para trabalhar, de você ter condições mínimas de trabalho, benefícios. Tudo isso nos preocupa muito. Então a gente quer pensar uma forma de recompor o salário dos servidores e as condições mínimas de trabalho dos nossos servidores públicos e também pensar um projeto educacional que seja valorizador da emancipação, da liberdade. É Isso nós vamos defender lá. Além disso, a situação da saúde no Distrito Federal é uma situação gravíssima. né? Uhum. Então a gente vê que nesses primeiros oito meses de governo teve quase nenhuma melhora na saúde. O próprio Instituto Hospital de Base, que foi ampliado para o Instituto de Gestão Estratégica, não fez as entregas que o governador prometeu lá em janeiro, quando ele fez uma convocação extraordinária da Câmara. Então, tudo isso nos preocupa muito. Os desafios e lutas para o segundo semestre serão imensos, além de um governo federal que ataca todos os dias os direitos humanos, os direitos sociais. Nós vamos precisar ser resistência e organizar as pessoas na rua, na luta, para enfrentar esses desafios. O IGESP, você falou que não deu a resposta que o governador prometia, é, logo no início, né? já vai fazer oito meses é. né, que o IGESP foi aprovado, é, que incluiu na, na mudança de gestão... É, o Hospital de Santa Maria e também as UPAs, né? Isso. Incluiu as UPAs do Distrito Federal e o Hospital de Santa Maria. E além do Hospital de Base, que já o era, que era Instituto, já era. né? Foi uhum. essa ampliação. E a gente percebe que hoje as condições de atendimento, é, nesses lugares que o governador pro, prometia com esse, essa mudança no modelo de gestão, elas não aconteceram. Então, assim, uhum. a dificuldade de execução de emendas parlamentares é enorme na Secretaria de Saúde, quer dizer, são... Muitos desafios que a gente tem enfrentado em diversas áreas diferentes e a saúde hoje, a saúde é muito grave, saúde, né? assim, porque tem problema de gestão, tem problema de financiamento, tem problema de atendimento à população, tem vários ajustes que são necessários para qualificar e atender a população do DF de forma mais, é, mais adequada e humanizada. Maravilha, a gente esteve aqui conversando com o deputado Fábio Félix, a gente iniciou o programa falando da militarização das escolas e elevamos esse bate-papo sobre os assuntos pertinentes à Câmara Legislativa e ao governo do Distrito Federal. Fábio, eu agradeço você imensamente e queria que você fizesse suas considerações finais para a gente terminar. Tá certo, Rocha. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Adiante, cara, é pelo sua. convite para vir poder conversar com você e conversar também com todo mundo que assiste o seu programa. Eu acho que é sempre uma oportunidade de prestação de contas. Não, sem dúvida. É, é importante. Assim, falar dos nossos projetos, Aham. falar da nossa luta. Eu estou no gabinete 24 da Câmara Legislativa do Perfeito. Distrito Federal, um gabinete Aham. que nós ocupamos com muito orgulho e que achamos que é um gabinete que não é só nosso, mas é dos movimentos sociais, é da sociedade civil e está aberto à população para qualquer demanda. A gente está disponível na Câmara Legislativa do Distrito Federal em defesa dos valores democráticos, do interesse público, dos direitos humanos e dos direitos sociais. Essa vai ser a marca do nosso mandato. Maravilha. Deputado, agradeço imensamente mais uma vez e a você de casa eu agradeço imensamente. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.